ter um acompanhamento, digamos, mais detalhado, as fontes, eh, todos os dados, a leitura facilitada dos gráficos, isso aí vai te facilitar eh, a vida. Esse pequeno vídeo é mais de introdução, de, de, eh, de acompanhamento, digamos, para eh, dar uma, um, uma visão geral. Né? Eh, eu sugiro que você pense essas, essas aulas de, eh, de, de economia, né? de como funciona efetivamente eh, a economia, juntando, portanto, o vídeo e a leitura do capítulo correspondente. Nós estamos aqui falando do capítulo 1 deste livro. Né? Uh, a primeira uh, aula, digamos assim, esse primeiro tema né, que eu quero pegar é uh, como são organizados os nossos desafios. Né? Uh, basicamente, uh, nós temos um problema uh, de meio ambiente, ou seja, nós estamos exaurindo os recursos uh, do planeta,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 O segundo grande eixo é que nós estamos destruindo sim, o planeta, uh, mas para uh, para uma minoria, né? Uh, você vai poder pegar um gráfico na página uh, 24 que mostra uma coisa muito uh, uh, muito curiosa. Pegaram nos Estados Unidos, uh, pegaram o conjunto a